Moçada, olha que coelhinho mais lindo que eu trouxe para a nossa aula de hoje. Ele é conhecido como coelho Himalaia. Além de lindinho e fofinho, ele irá nos ajudar a aprender sobre como as características de um indivíduo não resultam apenas dos genes que ele possui, mas também de fatores ambientais onde o organismo está exposto diariamente. Vamos falar de um gene específico do coelho Himalaia, conhecido como gene C. O gene C codifica uma proteína, especificamente uma enzima, que produz um pigmento preto no pelo. Como você pode ver no nosso coelhinho, essa enzima é mais ativa em determinadas regiões do corpo dele, no nariz ou focinho, nas orelhas e nos pés. Esse gene é inativo em outras regiões do corpo, como todo o restante do corpo e a cabecinha. Agora, a questão é, o que faz com que um gene como esse seja ativo nessas regiões e inativo em outras? Bom, essa enzima trabalha melhor em um intervalo de temperatura entre 15 e 25 graus Celsius. E isso explica a expressão desse gene e a diferença na pigmentação. Sabe por quê? Bom, o coelho é um mamífero de sangue quente. Sua temperatura fica em torno dos 35 graus Celsius. E nessa temperatura, a enzima é inativa. E por que está tão quente? Bom, a combinação da temperatura corporal com a temperatura ambiental onde o coelhinho está inserido faz com que ele tenha o corpo mais quente. E as extremidades do corpo do coelho focinho, nariz, orelhas e pés, costumam ser mais frias. Isso é válido também para nós, humanos. A explicação é mais simples do que imaginávamos, não é? Algo tão simples resultou em um coelhinho tão lindo, com padrões de cores exuberantes. E agora, eu imagino que você deve estar pensando, e se eu quiser um coelhinho branco do Himalaia, totalmente branco, com base na temperatura? Eu poderia? A resposta é sim. Se esse coelho tivesse um irmão gêmeo, criado a uma temperatura ambiental superior a 30 graus Celsius, então todo o corpinho dele seria branco, já que o gene que expressa a proteína, a enzima, que produz o pigmento no pelo, estaria inativa. E algumas pessoas pensaram mesmo que você, há 100 anos, e tentaram testar essa hipótese. E o resultado foi exatamente como esperado: coelhinhos e malaias branquinhos por conta da alteração da temperatura ambiental, inativando o GNC. A temperatura é apenas um de muitos fatores. Tem algumas pesquisas onde os cientistas são capazes de fazer um peixe ciclope, ou seja, com apenas um olho com base em produtos químicos presentes no ambiente onde ele foi gerado. Existem outros experimentos que testam a luminosidade. Dependendo da presença ou falta de luz, no estágio de lagarta de uma borboleta, pode afetar a aparência das asas. Os alimentos podem ativar ou inativar certos genes, não apenas em outros animais, mas até em nossos próprios corpos. Existem pesquisas sobre o jejum e como isso pode ativar ou inativar certos genes. O estresse também pode afetar os genes, os hormônios também. Portanto, moçada, a lição da aula de hoje foi que não basta ter os genes para determinadas características, afinal, os genes podem ser influenciados por fatores ambientais. Bons estudos e até a próxima!